Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou o Caio Nobre. Meus amigos, estamos de volta com mais um vídeo de Horizon Forbidden West nesse canal delicioso. Agora o embargo caiu, então nós podemos trazer vídeos aí também com dicas para vocês do jogo, onde encontrar máquinas que normalmente você não encontra no mapa para poder enfrentar, armaduras raras, armas raras e muito mais. E no vídeo de hoje, pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui onde vocês podem encontrar no mapa de Horizon Forbidden West. Aquela minhocuna gigante, lembra de Duna, aquele filme Duna que tem aquela minhoca gigante? Então, aqui no Forbidden West tem uma parecida, obviamente ela não é tão grande quanto a de Duna, mas eu tô falando, fazendo esse comparativo porque quando eu vi, eu me lembrei de Duna, entendeu? Então, a gente tem essa minhoca gigante aqui no jogo, que é uma máquina, entendeu chama-se Britadeira, e na missão dela, após essa batalha né, contra esse chefe, a gente recebe uma armadura muito rara, bem da hora aí também. Então, já aproveita, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e... Bora lá para essa missão deliciosa, eu vou mostrar para vocês onde vocês podem, consegui então, la Aqui, ó, deixa eu até abrir meu mapa. Assim que vocês estiverem explorando Oeste Proibido, aqui, ó, essa parte é a do vão. Assim que a gente vem aqui pro Oeste Proibido, essa é a primeira área que a gente vem e a gente vai começar a explorar tudo aqui e tal, abrir os lugares. Vai chegar num determinado ponto, vocês vão encontrar os pescoções dentro do jogo. Vai ter um específico aqui, que no momento vocês não vão conseguir pegá-lo. Eu não vou dar spoiler do porquê, tá? Mas tem aqui, ó, um pescoção, que é o primeiro, depois da embaixada. Aí vocês descendo um pouquinho aqui mais no mapa, ó, nessa região aqui, ó. Tá vendo? É só vocês pegarem os marcadores aqui dos corners, né? Dos cantinhos aqui do mapa e pararem exatamente aqui, ó. Provavelmente isso aqui deve ser uma interrogação. Vocês vão vir nesse acampamento chamado Campo Nenures, tá? Próximo desse pescoção, um pouquinho mais acima dele aqui. E vocês vão conversar com este cara, que é o Porgo, eu tinha esquecido o nome dele. Que nós vamos conversar agora e começar essa missão. Você se perdeu? Aço faz cante. Você é um tesouro numa pilha de lixo. Como disse? Parem uns martelos. Conheço você. Você é a Nora. <risos> a salvadora, minha salvadora. Chegou na hora certa. Meu nome é Porgoth Prospector, explorador-chefe e líder dos desbravadores do Porgoth e provedores de utensílios finos. Do que eu tô te salvando, exatamente? Morte e desespero, minha amiga Arsulume. Sabe, minha grande expedição teve uh, um pequeno contratempo. Não ah, muito Jean. longe, há um túnel secreto. Uma passagem dos antigos, perdida e encontrada. Eu e metade da equipe atravessamos primeiro. A outra metade deveria ter vindo logo depois. Mas dias depois, apenas um homem chegou, tremendo como um sapo em resfriágua. A única coisa que ele disse foi que o túnel desabou e que a escuridão estava atrás deles. Oh. Morreu de olhos arregalados, então. O restante da equipe está assustado. Eles se recusam a continuar a exploração até que possam sair daqui. Perdeu metade da equipe e está preocupado com a exploração? Não podemos deixar esse sacrifício ser em vão, né? Além disso, com você aqui. Talvez nosso calvário arenoso tenha acabado. Me ajude a reabrir aquele túnel e te dou uma parte da diária do pessoal. O que acha? Safado. Vamos lá direto na missão, é galera. Vou ver o que posso fazer sobre o túnel. <risos> Minha salvadora. Pela equipe presa aqui com você. Não sua exploração. É a mesma coisa. Ali? Pra lá? Isso mesmo. Ah, se você puder, safado. será que poderia tentar encontrar meu cofre? O segundo grupo devia cuidar do resto dos suprimentos e pertences. Não quero perder ele para os ermos. Pensar no seu caso. com as próprias mãos. Eu trago de volta se eu encontrar. É, né? pensando obrigado. no caso. Boa sorte, Assolume. Assolume. Sim, Beleza, é galera. Ó, Aí agora, ó, a gente acabou de pegar essa missão aqui. Ó, Vá para o túnel. Deixa eu até marcar ela no mapa. E é bem pertinho aqui, cara. Ó. Assim que a gente vem para esse acampamento e conversa com o Porgoth... Ele vai mandar a gente pra essa entrada aqui, ó. O jogo, entendeu? Então, bora pra lá. É bem pertinho aqui. Eu nem preciso chamar o meu Eliodo. Bom, é hora que as setas dão umas confundidas na gente, ó lá, tá vendo? As setas desse jogo, mano. E as confusões que ela causa. Ai, ai, ai. Dá para pegar do depósito depois. Beleza. Olha esse deserto, galera. Que coisa mais linda, mano. Ná! Obviamente, pessoal, eu tô com um jogo um pouquinho mais avançado, então eu tô com um armamento mais um, um pouco mais pesado aqui, como vocês podem ver, entendeu? Aí tá pra poder enfrentar esse bicho. O Aí, ó. Preciso achar a equipe desaparecida e abrir caminho a leste. Tônil bloqueado. Lá. E nenhum sinal da expedição. Preciso achar um jeito de explorar mais a fundo. Acho que aqui, consigo ó. explodir aquele fosfolito. coisa importante pessoal que eu preciso falar com vocês, essa parte aqui da entrada com o fosfolito, vocês precisam de um adereço na lança da Eloy para vocês explodirem, tá? uma ferramenta especial que ela pega ao longo da campanha. Se vocês ainda não tiverem, eu, eu aconselho não virem aqui ainda esperar pegar esse acessório que vocês explodem os fosfolitos, senão... Provavelmente vocês não devem conseguir entrar aqui agora, sacou? Porque pelo menos eu não achei nenhum tipo de outra entrada aqui. Se vocês acharem alguma outra, vocês me falam, mas eu acredito que só pode entrar com fosfolito mesmo, explodindo fosfolito. Vamos lá. Opa! Tem alguém ainda com vida aqui. Senhora, você é real. Achei que tava sonhando. O, o que, não, que houve você? com você? Algo terrível no escuro. O mundo tremeu. Uma máquina? Não deu pra ver. A caravana. Nós corremos. Tudo desabou. Eu vim pra cá. Não deu pra fugir. Alguém conseguiu fugir. E achar a primeira caravana. Sim. Uma pessoa. Ótimo. Pelo menos... Não tô sozinha. Tenso. Descansa agora. Parece que a expedição foi atacada por algo grande. Melhor eu seguir adiante. Vamos lá, então seguindo caverna dentro aqui, galera, ó. A gente vai ter algumas máquinas aqui pra poder Não enfrentar. Ó, pera aí. Coletar o máximo de coisa que a gente puder aqui. Ó, então as Traladores. máquinas aqui, ó. E mais membros da expedição do Borgolf. Eu vou fazer o seguinte aqui, pessoal. Essas máquinas aqui, ó, eu acho que até dá pra poder passar por elas em stealth, entendeu? Sem elas nos enxergarem. Mas eu acho que é meio complicado, porque não tem matinho e não tem nada aqui. Deixa eu tentar aqui. Se eu não conseguir, eu vou fazer um pequeno corte no vídeo, só pra gente não demorar muito aqui nessa parte dessas máquinas, que elas dão um pouquinho mais de trabalho, entendeu? Pra poder eliminar. É, eu vou ter que eliminá-las mesmo Eu vou fazer um pequeno corte aqui, pessoal Só pra gente não demorar demais no vídeo Mas não vai ter jeito Vai ter que eliminar as máquinas Pra poder tirar aqueles escombros ali, ó Já volto Prontinho, minha gente, ó Limpa feita Vamos abrir aqui, ó Pra gente ir Talvez pro prato principal Beleza, abrimos aqui os escombros. Olha lá, Todo mundo morto ali embaixo, ó. Vamos pro prato principal desse vídeo, galera. Vocês vão ver. Mano, eu juro pra vocês, eu já fiz esse bicho já. E tô, tô gravando a missão para vocês aqui agora, depois que eu encontrei. E eu assustei de novo, mano. Com essa Melhor praga. Aqui, o túnel tá prestes a desmoronar. Vambora, Eloy. Vamos sair daqui. Ai, ai. Mas olha o que vem Ai, meu Deus Nossa senhora, mano Olha esse bicho, irmão Olha esse bicho, irmão Deixa eu, não, deixa eu tirar uma fotinha dele, galera, rapidão Que eu vou precisar usar isso aqui no vídeo já fiquem ligados aí, galera. Ó, a foto que vocês vão ver no vídeo, <risos> na capa, vai ser exatamente esse bicho. Meu Deus, olha o tamanho disso, irmão. Caraca. Ou oh, É muito bem feito, né, pessoal? falar com vocês, velho. Deixa eu ver aqui se tem alguma cor que se encaixa melhor aqui pra gente poder usar. Enquanto eu tirar a foto aqui, rapidão, galera. Vou só fazer mais um cortezinho pra não demorar demais. Prontinho, pessoal. Eu... <risos> Ele tá numa outra pose ali, porque eu despausei, esperei ele levantar pra poder tirar uma foto direitinho. Mas agora nós vamos para o enfrentamento. Olha o tamanho dessa praga, velho. Vamos lá, vamos lá, porque o barato vai ser louco. Não pode, não. Nossa, engole meu dádolo, engole meu dádolo. Esse negócio aqui contra ele, ó Da Iraquei não vai atacar mais nenhuma expedição. Os Osseron pelo lado leste. Melhor dar uma olhada. Que da hora. Dá para explodir que ainda, ó. Ô, carai! Você até é doido, fi. Deixa, deixa eu explodir esse treco ali. <risos> de eu chegar perto esse treco explodindo em mim. É isso aí, meus amigos. Ó, acabamos de matar o minhocão gigante a britadeira em Horizon Forbidden West, que é um bicho que, sim, eu, pelo menos, na minha jogatina, em tudo que eu rodei aqui no mapa Preciso e tudo mais, é a primeira Essas vez que eu encontro esse os bicho. ...que a segunda equipe deveria trazer. O Porcof disse que o cofre dele, O cofre do Porgof. Preciso levar de volta pra ele. Então, meus amigos, como eu tava falando, é a primeira vez que eu encontro esse bicho aqui no Forbidden West, cara, pra enfrentar. Eu já vi ele em missão principal, em missão de história, mas eu não tinha visto pra poder enfrentar assim, entendeu? Mas aqui, ó, se a gente continuar vasculhando e chegar nesta caixa especificamente aqui, galera, ó, se liguem. Ó, o que que vem? Tcharam! Se a gente pausar aqui, vier na parte de trajes, olha só o traje que nós liberamos aqui agora, pessoal. Exatamente esse traje aqui, que é o da Reflorestadora Ocelium. A gente pode encontrar esse traje aqui para poder comprar. Inclusive, eu já achei em alguns mercadores. Mas é muito melhor a gente economizar muito recurso e pegar um negócio de graça, né? Não. Então, vamos lá. Ó. Deixa eu equipar esse traje aqui para vocês verem. Aí, olha que da hora a nossa querida Eloy. Deixa eu até chegar um pouquinho para cá. Ó. Nossa querida Eloy aí com o traje Oceron, que eu não vou conseguir falar o primeiro nome novamente. Reflorestadora? É uma coisa assim? Olha que da hora, ó. Ó. Que muito show, velho, esse traje. E aí, para gente poder concluir a missão, vamos ali. A parede desmoronado quando o Britadeira atacou E assim os oceanos ficaram O resto deve ter ido em direção ao túnel oeste Na tentativa de chegar do outro lado Posso explodir isso aqui para remover os escombros É, isso aqui não vai ter jeito. Tem que ser alguma coisa explosiva né? Toma saída O túnel tá liberado agora Preciso avisar o Porgoff. Show de bola. Agora a gente pode falar novamente com o Porgoth. Acho que voltei para terra de ninguém. E aí, o que a gente pode fazer? Ao invés da gente dar essa volta toda aqui, mano, se a gente tiver viagem rápida, vai ser muito mais fácil aí, ó. Vamos lá. É Viagemzinha rápida, Vão marota. Todos os dias perdidos que ficamos presos em Campo Ainda estou o Você voltou. Tudo indo bem com o túnel? Achei o resto da equipe. Uma pessoa estava viva. Mas só por uns instantes. Acontece que um britadeiro os atacou enquanto tentavam abrir passagem. Coitados. Muitas mortes espreitam o Explorador. Mas essa é uma das piores. Bom, já me livrei do britadeira. Caminho livre agora. Haha! <risos> Eu já esperava por isso! E, bem... Por acaso você conseguiu encontrar meu cofre? Toma aqui. Fagulha no escuro! Nada impossível para você. Não, mesmo. Safadinho. Pega. Aqui está o pagamento. Agora Ué. que a ameaça se foi, eu vou garantir que o túnel seja reforçado e limpo. Então poderei convocar outra equipe e fazer essa exploração sair do papel. Ha! Avante com a exploração! Tem os rebeldes penecam no posto. Ele não quis abrir a caixa na minha frente. Que você ia procurar armaduras Ocer no mercado, certo? Fala com o Laurent, a oeste daqui. Obrigado, mano. Se você tiver a fim de aventura, tem um posto de rebelde Spenec aqui perto. Bom, meus amigos, mas então é isso. Espero que vocês tenham curtido esse videozinho mostrando como é que enfrenta o minhocão gigante, a britadeira de Horizon Forbidden West e também como é que consegue essa armadura muito rara aqui no jogo poder dar aquela upada nos atributos da sua Eloy. Espero que vocês tenham curtido. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês curtiram aí essa missão também. Façam aí, cara, e depois me contem como é que foi enfrentar essa britadeira também, beleza, pessoal? Vamos ficando por aqui, esperem por mais de Forbidden West aqui no canal. Beijo pra todos vocês, até mais e... Fomos, meus amigos! Boa.